sobre as interferências, o círculo de interferências, aquilo que nos atrapalha, aquilo que prejudica uh, o nosso desempenho, a sua performance pessoal e a sua performance profissional. E vamos começar conversando sobre a dispersão. Bom, dispersão. Quer ver um exemplo? Não sei se acontece com você, mas olha o seguinte exemplo. Você vai abrir um site e ele demora um pouquinho, alguns segundos para carregar. Então, para aproveitar esse tempo, aproveitar esse tempo, vai lá e abre uma outra janela. Aí acaba dando uma olhadinha no seu e-mail, vai parar no Facebook, ou encontra algum site de esporte, um site de moda, encontra algum vídeo interessante no YouTube, e quando você retorna ao seu objetivo inicial, que era abrir aquele site que estava demorando um pouquinho, já passou 10, 20 minutos. Isso quando não se perde o foco durante uma hora, e até recompor a mente para começar a se focar no trabalho já passou uma hora. Então assim, para aproveitar dois, três, sei lá, dez segundos, se perdeu de 10 minutos a uma hora. É pouco produtivo isso, né? É fruto da dispersão. Qual é a maneira assim, que a gente pode trabalhar para uh, resolver essa, esse tipo de distração? E a maneira mais eficaz ou mais simples e rápida de lidar com isso é você criar ân âncoras. Que, que são âncoras? Âncoras é uma forma de você treinar a sua mente para ela trabalhar do modo correto. Por exemplo, uma forma de você lidar com, com esse exemplo aí é você utilizar dois navegadores de internet diferentes. Você deixa um só para atividades relacionadas ao seu trabalho e outro só para atividades relacionadas ao seu lazer. Você pode usar, sei lá, o Google para trabalho, o Safari para o lazer, ou você pode trabalhar com Firefox, com o Explorer, você vê quais são os... Os navegadores da sua preferência e faça as opções assim atualmente o que vai acontecer atualmente vai associar ou ancorar que um navegador é para trabalho e outro é para lazer o resultado disso é um ganho considerável de produtividade e ajuda a diminuir as distrações por exemplo quando você estiver trabalhando no google por caso que você utilizou para o trabalho a sua mente vai identificar que você está no modo trabalho e vai funcionar no modo trabalho quando você estiver trabalhando no safari, ela entra no modo lazer. Isso é uma atividade de descanso, uma atividade de, dispers... de diversão. Então, a, a âncora também pode ser um local, pode ser um ambiente. Por exemplo, eu, como é que eu faço? Eu tenho, a, eu tenho a minha mesa de trabalho, porque eu trabalho em casa. Então, eu tenho a minha mesa de trabalho no meu escritório. É onde eu trabalho, nessa mesa. Eu tenho uma outra mesa, que é onde eu estudo. Eu, Para estudar, eu troco de mesa, senão eu acabo... Eu começo a estudar e quando eu vejo eu estou trabalhando. Uh, e quando eu quero navegar a nível de lazer, de, de descanso, eu sento no sofá e coloco o computador no colo e ali eu fico dando uma olhada no Facebook, o que eu quiser olhar. Então dessa maneira eu, eu separo, o, o, eu ancora por ambientes. Então isso é uma maneira que você vê como você consegue fazer essas âncoras e trabalhar melhor com elas aí para ti. <risos>